Tenchu Stealth Assassins é considerado um dos jogos mais influentes da história. A sua mecânica de não ser descoberto era algo inovador para a época. Só que esse jogo tem uma história incrível em seus bastidores o primeiro jogo de uma desenvolvedora desconhecida, de um designer que nunca trabalhou com jogos eletrônicos e que teve que batalhar muito para conseguir produzir esse seu jogo, e que de quebra ele conseguiu produzir um clássico e ainda superar o seu maior ídolo, ficou curioso? é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje sobre a criação e desenvolvimento de Tenchu, então bora! a febre dos ninjas a quinta geração de consoles se iniciava com uma forte tendência de trazer as temáticas dos jogos clássicos para o ambiente tridimensional se aproveitando de toda a tecnologia disponível para reciclar os grandes clássicos um desses sucessos é indiscutivelmente os tão frutíferos jogos de ninja. Durante um extenso período, entre o fim dos anos 80 e boa parte dos anos 90, acontecia uma febre de ninjas na cultura popular. Um exemplo disso são as tartarugas ninja, que eram sinônimo de sucesso. Muitos filmes acabaram pegando carona nessa onda, como a popular série Os Três Ninjas. Nesse período, o fascínio pela arte marcial ninjutsu ultrapassou as telas do cinema e da TV, chegando ao mundo real, com várias academias unindo entusiastas desse tipo de combate inclusive aí no Brasil. Claro que os jogos iriam seguir a tendência, já que era extremamente popular aqui no Japão, e já havia solidificado uma base de fãs fiéis no ocidente, com franquias como Shinobi e Ninja Gaiden. Acontece que essas franquias, por exemplo, não tiveram presenças notáveis durante a quinta geração. De um lado, a SEGA trouxe o inusitado Shin Shinobi Den, jogo do SEGA Saturn, e do outro lado, a Tecmo se manteve em um hiato de 8 anos, sem lançar jogos de Ninja Gaiden. Havia um sentimento de orfandade entre os fãs de Joey Musashi e Ryu Hayabusa, uma lacuna evidente. Que alguns desenvolvedores viram uma oportunidade, especialmente com a chegada iminente do console da Sony, o primeiro PlayStation. Um desses desenvolvedores atento nesta demanda é a pessoa-chave por trás do jogo Tenchu, Takuma Endo preenchendo a lacuna dos ninjas. Endo sonhava em trabalhar na indústria de videogames desde o ensino médio, mas foi apenas durante a faculdade que ele passou a dar os primeiros passos, junto com dois amigos eles criaram a Tinha Kiri, que ainda não era uma empresa formal, apenas um selo utilizado por três amigos para a produção de jogos em seus tempos livres, aliás eles não tinham muito tempo para se dedicar a Akiri, especialmente porque um dos amigos trabalhava em uma grande empresa de games na época. E Endo era programador em uma empresa de TI como entusiasta de programação Endo era confiante em suas habilidades e foi direto bater na porta da Sony Computer Entertainment assim que soube do anúncio do primeiro PlayStation a proposta era simplesmente fazer jogos para a Sony que foi prontamente recusada com a empresa alegando que apenas se relacionava com outras empresas o não foi o suficiente para que endo decidisse formalizar a Kiri como uma empresa de fato e para isso economizou junto com seus dois amigos o um montante de 3 milhões de ienes algo próximo de 27 mil dólares na cotação atual agora como empresa endo refez a proposta de criar games para a Sony Computer Entertainment, que dessa vez negou alegando o óbvio abre aspas, não podemos negociar com desenvolvedores sem experiência fecha aspas era a segunda vez que a Sony batia uma porta na cara de Yendo. Mas por incrível que pareça, outra porta se abriu pela própria Sony. Ou pelo menos por um de seus braços. A Sony Music Entertainment Japan era o braço da Sony que atuava com música. E que por algum motivo iria publicar um jogo para a Playstation. Sob o seu selo, para isso lançou um concurso. No qual Endo participou e acabou vencendo como design do jogo Tenchu. Assim, além de financiar o desenvolvimento do jogo, a Sony Music Japan iria publicá-lo com parceria da Activision. Isso no ocidente. Uma considerável aposta para colocar Rikimaru e Ayane sob os holofortes mundiais. Viu só a lição que a gente tira disso? Nunca desista! A propósito, vale mencionar que além de publicar o jogo no ocidente, a Activision comprou os direitos de Tenchu durante as negociações, revendendo 10 anos mais tarde para a From Software. Sim, a mesma desenvolvedora que é dona de Dark Souls. Essa é uma informação muito importante para termos em mente, caso vocês queiram outros vídeos sobre o desenvolvimento dos demais jogos da franquia. Mas agora vamos nos ater ao primeiro jogo. O desenvolvimento de Tenchu. Com o projeto se iniciando em 1996, muito ainda precisava ser feito para retrabalhar o design do jogo em sua versão de protótipo, que como podemos ver, não se parecia em nada com a versão final do game. Aqui podemos ver um ambiente interno quase futurista, com inimigos disparando pistolas enquanto o personagem corre, salta, se ajeita em pilastras e golpeia usando sua espada. Destes elementos, muito ainda mudaria, mas o espreitar pelas superfícies acabaria sendo mantido e aperfeiçoado em uma tentativa de explorar o gênero stealth em ambiente 3D Endo era um assumido fã do trabalho de Hideo Kojima e queria muito trazer a furtividade de Metal Gear para Tenchu se aproveitando principalmente da verticalidade que era impossível nos jogos 2D. Surpreendentemente, Metal Gear Solid estava sendo desenvolvido na mesma época que Tenchu e tinha a exata proposta de difundir o gênero stealth em ambiente 3D. Porém, sua verticalidade não foi tão explorada quanto em Tenchu, que contava com um orçamento muito menor e ainda foi lançado antes. Isso mesmo tenchu é provavelmente o primeiro ou um dos primeiros jogos stealth em 3D já lançado. Para aproveitar a verticalidade, Endo quis que o personagem pudesse se espreitar sobre telhados, muralhas ou qualquer superfície que pudesse oferecer mais possibilidade para o jogador. Seja para evitar combates ou para finalizá-los de forma mais eficiente. A sensação deveria ser de um clássico filme de ninja, com direito a acrobacias, itens, equipamentos e demais parafernalhas que cabiam ao jogador, usá-las como julgasse melhor. Estas mecânicas já estavam em desenvolvimento logo após a criação de seu protótipo e apenas precisavam ser adaptadas quando optou-se por um drama histórico durante o feudalismo no Japão, uma decisão que se tornou acertada e que acabou se tornando característico em diversos outros jogos posteriores da Akiri, como Way of the Samurai e Shinobi Ainda sobre o desenvolvimento de Tenchu, é importante frisar que embora contasse com financiamento de gigantes, como a Sony Music Japan e a Activision, o orçamento designado para a Kiri foi modesto, e eles contavam apenas com uma equipe de cerca de 12 pessoas, sendo que algumas delas só trabalhavam em meio período, muito foi poupado com a mão de obra da própria Sony Music Japan, que além de supervisionar e produzir, ainda ficou encarregada de tudo relacionado ao som este último sim era a expertise da marca o primor sonoro de Tenchu da trilha musical e até dos efeitos sonoros, passando pela dublagem, é algo com poucos precedentes naquele período. Boa parte do orçamento total possivelmente serviu para contratar Shoko sougi um famoso ator e artista marcial que serviu de captura de movimentos do personagem Rikimaru. E põe famoso nisso. Além de ser campeão de karatê e possuir treinamentos em Kendo, Judo, Laido, Kobudo, Aikido e ninjutsu, o cara participou de uma porção de filmes e séries de ninja. E já até contracenou com ninguém menos que o próprio Bruce Lee. E já que estamos falando sobre captura de movimentos... Vale mencionar que ela foi realizada pela própria Akiri, sem precisar recorrer a empresas terceiras. De fato, a captura de movimentos acabou se tornando um diferencial da Akiri, que acabou montando um estúdio interno dedicado a isso. E até prestou serviços para terceiros. Isso explica a movimentação bem caprichada e variada para a época. Como também essa inusitada e sugestiva cena, que antecede o combate contra o primeiro chefão. Come on, come. I <laughs> Aliás, essa cena, um tanto entre aspas, ridícula, expressaria a intenção do diretor em apresentar um Japão segundo a visão de estrangeiros. Endo desconfiava que o jogo seria muito mais bem recebido no exterior, e por isso fez questão que o lançamento do jogo ocorresse simultaneamente no Japão e nos Estados Unidos. Segundo ele, naquela época, não havia muitos jogos onde se podia movimentar-se livremente em um espaço 3D, e ele não sabia sabia se Tenchu seria bem aceito pelo público japonês mas o que vocês acham ele tinha razão o jogo venderia mais aqui no Japão ou fora daqui mas não se preocupe já já te conto antes do jogo ser completamente finalizado ele precisou sofrer algumas adaptações especialmente em sua versão europeia em alguns países como Bélgica Holanda e Alemanha era proibido portar ou possuir shurikens. E a coisa era muito mais rigorosa no Reino Unido, onde era proibido promover ou divulgar tais estrelas letais. Sendo assim, temendo algum tipo de embargo legal, a Activision acabou solicitando a alteração dos shurikens contidos no jogo. E foram substituídos por kunais. Ironicamente, estrelas pontiagudas são proibidas de serem utilizadas como armas. Mas uma espécie de adaga arremessável, tudo bem, vai entender né? Outras mudanças regionais são mais notáveis quando comparadas com a versão japonesa. Aqui, por algum motivo obscuro, o jogo foi lançado antecipadamente com duas fases a menos, gráficos distintos em algumas telas como opções e seleção de personagens, mais diálogos e uma mecânica de combate ligeiramente distinta. Um ano mais tarde, o jogo seria relançado em uma nova edição, chamado Tenchu Shinobi Gaisen, contendo as duas fases excluídas da versão ocidental, alguns updates e também um sistema de edição de missões, tornando possível que vários jogadores criassem suas próprias fases no game. Uma terceira versão exclusiva aqui no Japão também seria lançada na aquele ano dessa vez intitulada Tenchu Shinobi Hyakusen o jogo agora traria as 100 melhores fases criadas pelos jogadores japoneses de acordo com o resultado de um concurso realizado pela Kiri sabendo das três versões do jogo lançadas em um curto período aqui no Japão você deve estar mais curioso para saber onde o jogo vendeu mais né chegou a hora eu vou te contar lançamento recepção e legado Endo não conseguiu fazer com que o seu pedido fosse atendido, e o lançamento oriental acabou ocorrendo seis meses antes do lançamento na terra do tio Sam, o que não foi suficiente para que as vendas no Japão superassem o que estava por vir. O jogo foi um completo sucesso de vendas no exterior, somando mais de um milhão de cópias vendidas, contra apenas 270 mil cópias vendidas no Japão. No fim, Endo estava correto. Sobre o jogo ser muito mais bem recebido, por estrangeiros, mas tanto ele quanto todos os envolvidos ficaram extremamente surpresos de como Tenchu se tornou um grande hit. Afinal, era apenas um jogo estreante de um inexperiente estúdio vencedor de um concurso, o jogo ostenta bons 87 pontos no Metacritic e recebeu uma ótima nota 9 em nossa revista brasileira, a Ação Games que eu já contei a história dessa revista aqui no canal, caso você queira ver eu vou deixar nos cards, em uma breve análise, o jogo foi comparado com Tomb Raider e teve seu visual e som enaltecidos pela revista, além de trazer algumas dicas de como o jogador progredir pelas fases, a famosa a Games Master do Reino Unido, o revisor criticou a posição da câmera do jogo e também alguns glitches, mas deu destaque no seu conteúdo violento, com muito sangue e inimigos desmembrados. O gênero stealth também foi apreciado e Tenchu acabou levando nota 79 de 100 por lá. A americana IGN teceu grandes elogios e foi generosa com sua nota 9 de 10, se referindo a Tenchu como um jogo hardcore, inteligente. Sangrento e muito divertido. Com a boa recepção do jogo Mundo Afora, sendo capaz de surfar na tardia marola da febre dos ninjas, a Akiri percebeu que jogos de ação com temática japonesa seriam um terreno fértil e com muito a se explorar, logo tratando de trabalhar em outras franquias. E claro, Tenchu 2, que agora contaria eventos anteriores ao jogo original. Novamente a Activision e a Sony Music Entertainment Japan estavam ansiosas para saber o que mais a Akiri poderia tirar de sua cartola, para surpreender a indústria. Mas isto como vocês devem saber é assunto para outro vídeo. Mas eu quero saber de você, quais as suas lembranças com Tenchu? Eu estou muito curioso me fala aí nos comentários eu vou falar para vocês que a minha história com o jogo é bem estranha eu comprei o jogo piratinha e comecei a jogar e achei muito sem graça e deixei ele lá de lado até que um dia eu fui na locadora jogar neo gel por hora mesmo lógico eu não tinha dinheiro para comprar um neo gel e de repente do meu lado tinha um playstation e tinha uma pessoa jogando tenchu do jeito correto na furtividade matando todos os samurais em stealth e de repente eu percebi que eu tinha uma joia em casa e aí eu não parei mais de jogar hoje jogos stealth são muito comuns até mesmo um dos jogos que eu fiquei viciado no PlayStation 4 que é o Homem-Aranha você pode matar todo mundo em stealth se você não quiser ser furtivo também você pode chamar atenção e matar todo mundo que não tem problema mas todo esse modo de matar em stealth começou com Tenchu e se você quiser ganhar um coração meu escreve aí nos comentários